Trabalhar com documentos de RH pode ser um processo frustrante e demorado, mas com a Juridoc você pode reduzir seu tempo gasto em papelada de RH em até 80%. Basta criar seus próprios documentos ou selecionar um modelo pronto da nossa biblioteca. Você pode usá-lo em seu processo de integração ou durante todos os eventos da vida funcional do colaborador. Nossa plataforma é integrada aos CRMs mais populares do mercado, o que permite preencher documentos automaticamente, bastando apenas selecionar um dos seus contratos. Mas se você não tiver todos os dados, seu funcionário pode completá-los diretamente online. Sabemos que nem sempre a concordância é com todos os termos, mas a Juridoc possibilita negociar contratos online sem trocas intermináveis de e-mails. Todas as conversas e versões são salvas em um único local, o que torna mais fácil retornar e recuperar qualquer informação. Após a aprovação, você assina seu documento online com o mesmo valor legal de um contrato em papel. Também não há necessidade de gastar com cópias de impressão. Toda a documentação é armazenada em servidores seguros da Juridoc e acessada a qualquer momento. Por fim, nossas análises avançadas facilitam o rastreamento de cada documento em que você está trabalhando. Melhor eficiência do seu RH com a Juridoc. Tente você mesmo ou fale com um de nossos consultores especializados para uma demonstração.